Você quer ser um profissional diferenciado, um profissional de alta performance, um profissional fora da curva? É, a benchmarking oferece isso. Aqui na benchmarking nós somos provocados, nós somos desafiados. Aqui não tem conforto não, aqui você precisa estar em constante evolução. Aqui não tem resposta pronta, não tem certo ou errado. É você quem vai definir o seu nível. A benchmarking vai te oferecer as ferramentas para que você se desenvolva, que você se torne um profissional com habilidades cada vez melhores. E é isso que a indústria procura. Ela quer um profissional diferenciado, um profissional acima da média. A evolução é constante. Venha ser um bench também. Os gestores, os mentores, os colegas, os parceiros. Estão em constante evolução, estão em constante sintonia. Há muito o que aprender com a benchmarking. Aqui nós nos tornamos profissionais propagandistas antes mesmo de sermos contratados. Aliás, ela promove que você seja além de um propagandista. Aqui nós somos profissionais de alto nível. Pode confiar, pode conferir. Eu estive em transição recentemente e ao longo do curso da benchmarking eu vim percebendo que há muito o que se aprender, mas nós nunca vamos saber tudo. E essa mudança precisa estar aqui. É você que é o responsável pelos seus resultados. A benchmarking vai te promover, vai te impulsionar, ela vai te treinar e você vai evoluir de maneira mais rápida e de maneira mais qualificada. Hoje eu posso dizer, eu sou um propagandista da indústria farmacêutica e sou muito grato ao que a Benchmarking me ofereceu e o que ela continua oferecendo. Uma vez Bench, você é sempre Bench. Venha ser um Bench também.